Pessoal, tudo bem? Você que está me visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Espero que goste dos vídeos e que os vídeos tragam alguma coisa valiosa para você. Estou mostrando aqui agora algumas imagens que eu fiz com a empresa que eu trabalho, adquiriu para a gente fazer os treinamentos né, imersivos. Eu vou mostrar algumas imagens, estou aprendendo a mexer nela ainda, me acostumando com os ângulos que ela que ela proporciona e depois fazer as edições, as aplicações diversas que a gente quer fazer em treinamentos. Então fica aí um pouquinho a GoPro Max. Ah, aproveitando também para falar sobre os óculos, né? que a empresa que eu trabalho também adquiriu. É importante falar sempre isso. E eu vou utilizar essas imagens de 360 nesses óculos de realidade virtual, que é o Oculus Go. Vou mostrar algumas imagens do óculos para vocês também. Cuidado com esses ressaltos que exigem no piso, você não consegue nem enxergar, mas quando você chega perto dele, dessa aqui, dessa aqui pra filmar, você tem repentinamente uma mudança de nível. Olha só essa tampa. Nunca fuse sobre a tampa. Primeiro você não sabe o que tem ali embaixo. Segundo, ela pode estar já com problema. Na hora que você precisa você desce no vão e quebra a sua. Tampa. com as quatro voltas aqui, com todo o cabelo, barba e boné que ele pode ter e proteção <risos> toda a proteção